Opa, tudo cada vez melhor. Professor Rogério Peixoto aqui, a serviço da educação emocional, ajudando pessoas a resolver traumas emocionais, fobias e outras coisas relacionadas. Bem, afinal de contas, você sofre com qual problema? Medo ou fobia? Vamos entender o que é fobia, o que é medo, antes de qualquer coisa? Deixa eu começar pelo medo. O medo é uma emoção normal é muito comum a todas as pessoas e também aos animais. E é o um medo que evita que a gente tenha comportamentos que possam nos colocar em risco real, causando assim danos né, à nossa vida, à nossa saúde. Então, o medo é comum. Eu gosto de dizer aos meus alunos, aos meus clientes, o seguinte, é o medo é o nosso amigo. Ele ajuda a gente sinalizando sobre perigos reais e buscando assim preservar a nossa espécie, tá claro? Agora, e a fobia? A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade. É uma sensação de medo exagerada, excessiva, é incomum até. Normalmente, o elemento fóbico ele é interpretado de forma desproporcional em relação ao perigo real que ele representa ou que ele apresenta pessoa. A fobia é algo irracional, porque, como eu já disse, não há um perigo real. Normalmente, os sintomas se apresentam até antes mesmo da pessoa estar diante do elemento fóbico ou da situação fóbica. Por exemplo, eu já atendi pessoas, eu atendo muitas pessoas que sofrem com medo de voar. Algumas dessas pessoas nunca viajaram de avião antes mas ainda assim sentem medo de voar. Então, a, a fobia, além de tudo, ela é persistente. E quanto mais você tenta fugir, você tenta evitar, até mesmo, muitas vezes, enfrentar essa fobia de forma inadequada, mais forte os sintomas vão ficando, mais intensos, mais desagradáveis. E quando é que a fobia é realmente grave? A fobia é grave quando você sente que você está tendo prejuízos na sua vida, né? por conta dessa fobia. É... E mais, existem aqueles momentos que você sente que você está sofrendo muito por conta daquele elemento fóbico, daquela situação fóbica. Se você está evitando de todas as formas aquilo, se você está até mesmo é, evitando ouvir falar sobre tal coisa, se isso está atrapalhando a sua rotina, né? tirando literalmente o seu sono, então é, essa fobia está num nível grave e que sim precisa de uma intervenção, precisa de um tratamento. Okay? Um, quais são alguns dos sintomas mais comuns que alguém sofre quando está? Né, no processo fóbico. São muitos, na verdade, são muitos os sintomas. E eles variam de pessoa para pessoa. Mas, geralmente, a lista passa pelo seguinte. Boca seca, falta de ar, taquicardia, né, o coração fica acelerado, é, muitas vezes dá dor de barriga, até diarreia mesmo, vontade de fazer xixi com muita frequência, Algumas pessoas relatam formigamento pelo corpo, né? especialmente nas mãos, nos pés. Sudorese, você fica com né? um, um suor excessivo pelo corpo. Muita tensão muscular também. E é muito comum pensamentos negativos, pensamentos catastróficos. E aí? Está se identificando com algum desses sintomas aí? Esses são os mais comuns, tá bom? Já passou pela sua cabeça alguma coisa assim, quer ver? É, se eu entrar naquele elevador, ele vai parar comigo lá dentro. É, eu não posso embarcar nesse avião, porque ele tem esse número tal. Porque se eu embarcar nesse avião com esse número tal, ele vai cair. É impossível eu falar em público. Porque as pessoas vão julgar cada palavra que eu falar. As pessoas vão é, ficar me observando, me julgando. E se eu gaguejar? E se der branco no que eu tenho que dizer? Eu não consigo dirigir. Eu não consigo, é impossível para mim dirigir. Eu fico pensando: e se eu machucar alguém? E se eu perder o controle do carro? Quando eu passo perto de um cachorro, parece que ele fica imenso. Enorme mesmo, sabe? Ele vai engolir. Mesmo que esse cachorro seja um pincher. Sabe aqueles pequenininhos? Então, esses são alguns dos pensamentos que passam na cabeça de pessoas que sofrem com fobia. Né? Para a maioria das pessoas, pode parecer até bobo isso. Mas, isso é coisa muito séria. Isso é coisa que as pessoas... Né? mais próximas, muitas vezes, ignoram, mas que elas devem buscar compreender isso com muito respeito, com muito afeto, porque, inclusive, a incompreensão dos mais próximos é um elemento que piora ainda mais todo o sofrimento da pessoa que passa pelo transtorno fóbico. Ok? E existe um tratamento para fobia de forma... Simples, direta, objetiva, a resposta é sim. E você só precisa avaliar o quanto de prejuízo realmente essa fobia tem trazido para você, para sua vida pessoal, para a sua vida profissional, aí até para a vida das pessoas né, que estão ao teu redor da tua família, em alguns casos. Eu já tive clientes, por exemplo, que por conta da fobia de avião, estavam prestes a pedir demissão do emprego. Porque... Elas não conseguiam nem ouvir falar que teriam que viajar de avião e já começavam a passar mal. Né? É... Isso é muito comum entre pessoas que estão no mercado de trabalho precisando viajar com frequência e que sofrem com fobia de avião, especificamente. Que, aliás, que aliás envolve uma série de outras fobias, normalmente. Né? O medo de avião muitas vezes está ligado ao medo de altura, a, ao medo de estar preso num lugar fechado, né? a falta de controle, enfim. É, o medo de avião é um rótulo que envolve outras coisinhas aí por trás. A gente precisa identificar isso com clareza. E o tratamento que eu ofereço né? presencialmente ou por videoconferência, né? é, então, em qualquer parte do mundo que você estiver, eu posso te ajudar. Você só vai precisar de um smartphone, conectado à internet. Né? O tratamento envolve um processo que eu desenvolvi, um método que eu desenvolvi, que é muito eficaz, muito simples, na verdade, e rápido. Né? E eu uso essas técnicas que eu aprendi com outros professores e adequei a essas questões do medo. Resumidamente, o que acontece é que você vai... Atualizar os seus programas mentais. Imagina a sua cabeça cheia de programinhas mentais. Você tem esses programas aí e eles estão funcionando 100% de acordo com a programação que eles receberam. Só que nesse caso, né, no caso da fobia, ele não está atendendo a você. Ele está te prestando um serviço, né? Mas ele está funcionando perfeitamente. Você está funcionando perfeitamente. Okay? O que você precisa é simplesmente atualizar esse programa mental para que a mensagem que chegue aí seja diferente. E aí você vai poder ter uma percepção diferente acerca desse elemento fóbico, acerca dessa, desse contexto né, onde você sente que isso é um risco para a sua vida. Então, não há nada de errado com você. Você está funcionando perfeitamente, está tudo de acordo com esse programinha mental que tem te conduzido aí nesse aspecto. A gente só precisa atualizar esse programinha. E algumas pessoas, quando a gente fala sobre a possibilidade do tratamento, vêm logo perguntar sobre remédio. Rogério, nós vamos precisar de remédios para resolver uma fobia? Usando o método que eu ensino, os remédios são totalmente desnecessários. Aliás, na minha opinião, os remédios não resolvem fobias. Pelo contrário, os remédios, em alguns casos, retardam, mascaram e atrapalham na solução. Tá? Porque as drogas elas não atuam diretamente onde elas devem atuar. E em muitos casos, né, já relatados por alunos meus, por clientes meus, os remédios, né, essas drogas, elas acabam causando até danos mais sérios, mais graves à vida da pessoa. Então, esse é um recurso, é uma forma de fuga da realidade, e não de solução. Por isso, você pode resolver esse problema sem o uso de qualquer tipo de droga ou de remédio, usando o método que eu desenvolvi. né? Então, eu gosto de dizer assim, ó, atualize os seus programas mentais e você vai perceber as mudanças imediatamente em você. Okay? E se você quiser mais detalhes, sobre como eu posso te ajudar através dos meus métodos, da, da minha metodologia, dos meus programas, você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp ou ligar diretamente para mim, tá bom? Eu vou ver se deixo algum link aqui embaixo desse vídeo, inclusive, para você poder acessar isso com mais facilidade. Caso contrário, é só anotar aí, ó, 22, é o DDD, 1363 Você vai falar direto comigo ou com alguém da minha equipe e a gente vai te dar mais informações, aí, tirar algumas dúvidas. Ou você pode também escrever suas dúvidas aqui embaixo e a gente vai respondendo conforme a gente consiga tempo para isso. Tá bom? Então, é, eu acho que deu para esclarecer para você. Né? O que, que é um medo? O que, que é uma fobia? Como que isso pode estar interferindo aí na sua vida? O que, que você pode fazer a respeito disso imediatamente? E isso só depende de você. Só você pode querer isso, só você pode desejar isso de verdade. E aí sim, qualquer outro profissional pode entrar no jogo para te ajudar. Porque sem a sua vontade real, verdadeira, de melhorar, de atualizar esses programas mentais, nada. Nenhum profissional, nenhum remédio, nada, absolutamente nada vai funcionar para você. Mas se você quiser, se você se movimentar em direção... A buscar essa ajuda, você pode conseguir isso de forma simples, rápida, eficaz, duradoura, que vai depender sim do seu trabalho, do seu empenho, mas que vai te ajudar a ter mais qualidade de vida. Então é isso. Um grande abraço e experimente a paz.